E aí pessoal, tudo bem? Eu vim aqui no, no parque, vamos testar qual que é o melhor sinalizador. Sinalizador de luz para refletir o reflexo do sol. Eu tenho aqui um, uma placa de alumínio, é, bem ilustrada que é vendida como sinalizador de emergência. No um mercado bem comum, eu tenho um CD, tenho o espelho da bússola e tenho um sinalizador próprio específico para isso. Vamos começar pela plaquinha. Vou tentar ver ali. Vamos ver pela, começar por essa plaquinha. Esse espelhinho de metal, né? Vou Jogar aqui no sol. Você dá uma olhadinha lá, ele faz esse tipo de brilho. Ele faz um brilho mais ou menos é, concentrado, né? Funciona. Você vê que ele funciona. Funciona, dá para se comunicar com ele. Vamos ver o espelho. O espelho... Faz um brilho também um pouco concentrado, não tão concentrado quanto o primeiro, mas funciona também. Então, o espelhinho funciona, dá para usar. Vamos ver o espelho da bolsa. Ele já faz um brilho uh, mais fraco, mas um pouco mais difuso, não é tão concentrado, mas para uma emergência funciona. Agora vamos ver o espelhinho que foi feito para isso, o espelhinho de sobrevivência. Cadê o sol? tá ali. Olha que legal. O espelhinho de sobrevivência, ele faz... Ele tem uma reflexão me melhor, né? Ele tem um brilho mais concentrado. Tem uma área um pouco maior de brilho. Bem interessante. Uma outra coisa que esse espelhinho tem, não sei se dá para você ver. É que se dá pra ver talvez não dê pra ver, mas dentro desse não dá pra ver mas aqui dentro tem uma espécie de holograma que, é, que aparece dentro desses círculos menores aonde né, você vê a, a luz na forma de uma gota de luz você enxerga o ponto que está refletido não sei se vai dar para ver aqui é, vai dar para ver tá vendo é, você consegue enxergar o ponto que está sendo refletido na forma de uma gota de luz. Não sei se você vai ver a gotinha de luz. Né? Mas é, isso facilita para usar o espelho com uma mão só. Né? Então se você tem uma mão só disponível. E aí você precisa sinalizar. Através dessa mira e dentro dessa, desses pequenos furos, você tem o um holograma de onde está apontando o reflexo e consegue é, direcionar esse reflexo. Isso é muito comum nesse tipo de espelhos esse holograma de, de reflexão da luz. Não é? Agora, se você não consegue usar as duas mãos, a uma mão só, né? Você tem que... É, você não tem esse, esse tipo de espelho com, uma, com, com holograma que permita que você use com uma mão só. Aí você vai ter que usar as duas mãos. Qualquer outro espelho, você vai ter que fazer um... Um, um ver, né? Uma mira com o seu dedo. E nessa mira, você... apontar para onde você quer fazer a sinalização né? ah, eu quero ali para na... o meu colega ali do outro lado aí você vai mirando a luz até encontrar o seu o seu objetivo e aí quando você colocar o seu objetivo dentro da mira aí você solta a luz e aí só assim você consegue utilizar o Qualquer outro espelho onde você não tem as duas mãos. É isso.